Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Estádio José Albalade. Eu sou o Silvio Luiz, aqui em Lisboa, cá está ao meu lado, este glorioso Mauro Médio. Silvio Gramado está ótimo, a torcida está animada, só pode dar um grande jogo. E jogam hoje Barcelona e Paris Saint-Germain. É esta a escalação para a partida de hoje. começa o jogo Matuidi isso é presente no pé do adversário Perigo! Bela escapada em velocidade, dá uma olhada só. Aí o Chave Deitou de longe. E o Deus tirou do jeito que deu. Caiu o Nenê, aí o Sissoko, pode avançar. Astore. Olha o Iniesta Olha aí que bela chance de contra-ataque Orbe de alba Jogou no pagode Capricha um pouquinho mais, mano. Defesa, mas foi escanteio. Ele sabia o que fazer com a bola, ajeitou bem, mas finalizou mal. <risos> saiu pela lateral. E a tabelinha saiu limpo. E com Que, que, que preciso. É isso aí. Sem brincadeira. Sem brincadeira. Inês. Olha como a bola chegou redondinha. E errou o tempo da bola. Foi só isso. Já foram. Jogado redondo, redondos 15 minutos da primeira etapa. Chega mais, chega mais, chega mais. Olha que bela é chance, melhor. olho no lance. Lançou pra frente. Aí o Menezes. pique Aí o Sissoko. Aí o Matuídeo. Well. Olha só que bela escapada no contra-ataque, vai, vai, vai, vai que pode. Como joga bonito esse time. Passar o rodo dele. ela lá dentro agora a cozinha tá legal aí o chave Daniel Alves tá maravilha esse monte de passe Daniel está correndo Messi O olho do lance. Tá aí o Thiago Mota. Tá aí o Sissoko. Um passe rasteirinho. Beleza. O Sánchez, olha aqui, Alba recebeu e levantou a cabeça. Jale. Sergio Busquets. e agora olha o contra-ataque, vai para o meio da cozinha. Saber definir os caras não estão sabendo, mas pelo menos estão prendendo a bola lá na frente. Se soco. Dá arrumada de a defesa lá atrás por melhor. Pedro. Se levantar a moringa antes de passar a bola, não vai fazer besteira. Quer apostar? É, o pessoal sabe rodar a criança. O oh, que pena que o passe não chegou. Boa bola. Que grande chance para contra-atacar. O Iniesta. Que bela chance! É isso mesmo, pra longe essa bola! Olha que cruzamento que está sendo feito! Tá aí o Alba. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa do jogo. Jogou bem, não deixou o adversário jogar e, por enquanto, está controlando bem a partida. 0 a 0, hein, rapaziada? Vamos lá, pessoal. Eu quero ver gol. Quero ver a rede balançar. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Barcelona e Paris, São Germão. Pun. Pai tá o Chave. Passa no pé. Vamos lá, vamos lá! Olha que boa bola para o Pedro! Olha a confusão armada na casa da Moca, é escanteio cedido pela Zaga. Que beleza, hein? Com esse cruzamento mal feito até eu. Ele seguiu em frente. Olha que arrancadaça! Você não põe a bola no colo do adversário, hein? Aí o Chave. Maravilha, vida! Ah, Ih, tomaram o pirulito dele. Mas aí foi pra fora. Fez o passe por entre os zagueiros. Olha só que boa oportunidade. É só pensar um pouquinho que pode acontecer um contra-ataque. Espeta, espeta, espeta daí. 15 minutos do segundo tempo. pegou no calo de estimação tá longe, mas quem sabe né esse cara tem crédito, pode bater daí sensacional batida Alba. tá aí o Sérgio Busquets tá o Iniesta Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Meteu a chucarada, hein? Um passe de cinema de arte uma finalização de filme de terror. Cidadão dá pra pegar né? Tá jogando bem, tá criando chances, só que tá fazendo bem. Cuidado na cobrança do lateral para não levantar o pé se ele anula, hein? Olha a ele de novo com a bola. Cuidado, cuidado. Talvez até o final eles consigam acertar uma jogada. aí o Thiago Mota. A falta é clara claríssima. É um pouco longe para ele, mas quem sabe, né? Vai que o goleiro ajuda. Botou para a curtida pertinho do fogão. Está aí o Sérgio Busquets. Borbir. Alba. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Bom domínio. Assim, você entrega a bola de graça na defesa, né, professor? Vai o Alex Sanches. Daniel Alves. Olha que bela chance para o cruzamento daí onde você está. Levanta, levanta, levanta. Se tivesse acertado o passe, a jogada seria excelente. Cruzou, olha no lance. Mete a ponta da bota nela né, e afasta o perigo. Xavi. Vai tá o Iniesta. Tá aí o Sérgio Busquets. Tá marcado um fora de jogo. Diago Mota. Maxwell. Minha Nossa Senhora! Esse gol se sair é de placa! Oh, professor, o que que eu vou dizer lá em casa aí? Tá aí o Sissoko. Tá aí o Sérgio Busquets. Oi, professor o espeta! É... Foi, foi, foi, foi, foi dele! Finalmente o time passou à frente. Toda hora é maravilhosa para fazer um gol, mas no finzinho, gol da vitória, tem coisa melhor. Ele chamou a marcação para o Baile, limpou, clareou e bateu e fez um golaço. Pode ver um milhão de vezes que golaço, que jogada individual fantástica. Vai rolar de novo o melão, 1 um a 0. O time confia nele no ataque, e ele sempre responde da melhor maneira possível. Se solcou Sensacional passe. Vai na samba, vai na samba! O passe parou na marcação, né? Boa bola! Sérgio Busquets, Daniel Alves. Aí o Alexis Sanches. Espeta, espeta, espeta daí, velho! Minha Nossa Senhora, olha que bola que o goleiro pegou! Se ainda eles sonham com alguma coisa, precisam abrir os olhos e abrir o time, buscar o ataque a pita o árbitro é o fim do jogo